A primeira temporada do Survival VD, Grécia, trouxe também o primeiro ídolo do jogo. Poder único na temporada, Everton, o segundo colocado naquela edição, acabou o encontrando ainda na fase tribal. Para enganar Eric, que estava em minoria na tribo Patras, Everton fez o primeiro ídolo falso da história do jogo e o entregou como promessa de proteção. Ao usar o ídolo, Eric descobriu que era falso e acabou sendo eliminado por unanimidade. Este ídolo falso ficou durante 10 anos na Ghost Island. Esta relíquia, que um dia foi a esperança do Eric, está de volta e dessa vez como verdadeiro. Você vai conseguir quebrar a maldição que um dia o assombrou?